34 graus em Goiânia, galera, 34, vocês não entenderam errado. velho. Você tem ou já teve o costume me de dar aquela conferida se o saco tá cheiroso. Tropas... Rapaz, nunca, Catelamba, isso é nunca, mano. Mas assim, só de olhar às vezes, nós, entendeu? Mas agora de cheirar, não, acho que não, porque eu nunca fiz isso não, mano. Mas às vezes assim, botou a mão, aí tá assim, assim já, entendeu? Assim, ó, mas não de, do, de tá ligado? É estranho. Ai, que pergunta hein, pai? Ah, esse faz assim todo mundo, quem nunca, pô? Quem nunca? Tá doido, Nós já é ser humano, mas é ser humano, tá doido, Aceita, tá doido, quem nunca? E pedar na mão e dar aquela tragada forte. Tragada não, mano, mas. Pô, eu, eu tinha irmão, mano, tudo homem Então pensa nós moleque, os irmãos Tudo moleque, nós, pô, ficava zoando, mano Peitava na mão e botava na cara do outro Tá ligado? Uma pegada mais de forehead Assim, quando é criança Não sei se já rolou esse que x 6 mano, ainda mais que aqui é três irmãos Tá ligado? Aqui era gastado demais, mano, mas eu gastava também, mano E eu era folgado, eu sou folgado, né Então, pô, eu sou o caçula folgado Pensa, mas já apanhei demais Nossa, já apanhei, viu, galera, dos irmãos Nossa, já apanhei muito, mano, pra ser... <risos> Tanto, eu sou folgado, tá ligado? Então pensa o tanto que eu já apanhei, velho, meus irmãos Mas devolvia, mano, as cotoveladas Que eles falavam que meu cotovelo parecia uma faca Raguei bem, hein, mano Só não sei se eu mato esse cara Provavelmente não Que isso, velho Que que essa Camille tá arrumando, mano Caralho, o que que essa câmera tá arrumando, Mas mano? Eu só... Já fizeram assim perto do CDC, que a pessoa tá lá bocejando, o cara vai lá e bota o dedo na guela. Você é louco, vai dar até um trem ruim, dá até um. Tá maluco, você é paioso. Paioso. Ui! Eita! Sim. Olha o Meg Cuidado, galera. Cuidado, cuidado, cuidado, galera. Cuidado, mano. Eu não vou conseguir dar cover para sempre não, mano. Eu não vou conseguir dar cover pra sempre não, família Pera aí, mano Nossa, velho, ninguém morreu nisso, velho Que doideira, velho Nós conseguimos matar esse cara, velho Caramba, Deus é fiel, velho Aí pensa, nessa época, mano, assistindo o Pânico que Todo mundo aqui em casa via Pânico Meus irmãos, meninos tudo adolescente Pensa, tanto de, de coisa assim que nós não fazia tá ligado? De, de voadora mesmo de Já tomei muito, Fibi, com o dono da costela, velho Isso é louco Falando assim, chega a ser até estranho, dá até um medo, né? Mas pra nós era normal, velho E quando você brincava de verdade Desafio e falava desafio E o povo mandava você ir embora da festa Caralho, esse aí nunca rolou não de mandar ir embora nunca rolou não. I'm a player, a player, no, no, oh, oh. O Victor tá subindo, né, mano? Ou não, não? Já tô feliz, mano. Arauto cabeceou. Não morri ainda. Vou roubar a jungle do cara. Eu sou folgado, hein, galera. Caralho, fui muito folgado, galera. Ainda saí vivo, velho. Já lançou uma granada hoje. Pior que hoje não, carneiro. Ontem eu lancei vários, Mas mano. Eu só vi a cabecinha, velho. Ai, velho. Se eu consigo colocar a passiva dele, e sair correndo. Matei ah, o um meu, tá bom. Faltou procar o stun, né galera? Acho que esse foi meu erro essa jogada, mano. Poderia Ih, convencer a minha namorada a não comprar uma cintaralha. Estou com medo, Marquinhos. Já ah, viu o tamanho daquele. Pera aí, paizão. Quer convencer o cara aí, Desico? Se quiser convencer aí, fica à vontade. O quê? O até não mandou nos vídeos ali. Uai, velho. Seu corpo e suas regras. <risos> ah, é, é? Pensou? Tô pensando. Foca, haca, haca. Ai, meu Deus, alguém falou... me ajuda, velho. Pelo amor de Deus, velho. O Varas errou o R, né, mano? Acho que ele errou, foi tudo. Tava ah, é o com... Por isso que é chato assim. quer que que dá, velho? <risos> Nossa, olha <risos> meu stunzinho, mano. <risos> olha eu jogando, velho. Se falar que eu não tô tentando, velho. Caralho, time, bora, fi Joga, doidão Os moleque não querem jogar, não, galera Eu Tô jogando sozinho essa carniça Pelo amor de Deus, aí, Bora, tá pra fazer um V9, mano Vou fazer um V9 esse jogo, foda-se Vou matar um cara no escuro, se liga Falei <risos> Brabão de pegar, hein, mano Hum, caramba, mano Você é louco, velho Que que é isso, velho Tô tentando, tô tentando, tô tentando Tô me esforçando Cara, se eu tivesse ult, mano Eu tinha que ter duas últimas nessa luta Se eu tivesse duas ult, eu fazia a boa Ou não precisasse apertar R depois que eu matei a cena, tá ligado? Caralho, meu time me abandonou grandão, mano Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora Aí o Jarva mata todo mundo Acho que os caras não tem dano pra ele Ó, o Lucian jogou bem, mano, no R Ajuda o time atrás, mano Vai voltar o emodrenário dele, velho Caralho, esse Jarva tá muito tanque, mano Ficou bom, o eco Tá gostosinho, mano Gostosinho no azeite, nossa, aqui no mid vai dar ruim Pra eles? Pra eles, só se for Nossa, velho! Você é louco, tropa? Vem com nós, família! Mata o cara você. Calma, Camille, calma. Nossa, eu fui muito folgado. Acho que eu vou ser punido por causa disso. Calma, velho, calma, mano. Pra que afobar, velho? Pô, pra que afobar, velho? O negócio tava lindo, velho. Caralho, eu fiquei real triste, papo reto, velho. Sério, velho, fiquei muito... Não triste, é, gente, mas... É, caralho, caralho, ideia. Os moleques falaram, não, é, não botei fé. disse eu não botei fé. Caralho, tô precisando pra morrer, velho. Os caras vão ficar malucos. Não é nada não, rapaziada. O Marquinhos te deu errado só. Na é, moral, tô jogando muito, velho. Tá bem ousadinho, não tá não? Tá sapequinha. Tem que ser de eco, né? Olha lá. Fala português aí, seus alienígenas. <risos> alienígenas. <risos> Acabei de concentrado. acho que dá pra perceber Eu Tô vendo, a carinha dele, a carinha dele Tô concentrado É a carinha dele Tá maluco, galera, valeu, velho, valeu, Costa Tá maluco, galera Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Para mais vídeos como este Ah, vamos para o próximo, galera Ative o sininho Que isso, velho